De pá, pode pá de pá? De pá? Pode pá, ah não. Tricão. Pode paz? Ah, hum. o, o Igão tava bem puto esses dias aí. É mesmo? É, ele tiltou pesado. Tiltou né? pesado. Mas por que que, que, que, que rolou? Você acha que rola uma... <risos> é, parece, que, parece que o Igão não gosta muito da gente, pra ser sincero. que ele tava mas tanta raiva lá, O né? que que aconteceu? Eu não vi. Eu não vi. Foi ao Cara, ele, foi, ele... Bom, eu vi depois, né? A gente, tava num, a gente tava fazendo um programa. E aí, depois que terminou o programa, os caras falaram Caralho, tu viu que o Igão tiltou? Aí a gente foi ver o que que era e ele ficou lá 10 minutos falando da gente lá. É, falou, alô, que a gente, que não tem mais competição, que eles são foda pra caralho, que pode pá o maior de todos. Ah, mas pra quê, né? Não, mas... É, mas é porque ele ficou bolado que a gente pegou, a gente, o que acontece? Quando a gente inventou o pode pá, a gente, é procedimento padrão comprar a porra do domínio. Do, do Lógico. Sim, porque senão alguém vai comprar o domínio. Uhum. Então a gente comprou o domínio deles faz um ano e pouco. Isso. Naquele momento a gente estava... É... Investindo. É, naquele momento o patipá começou no Flow, né? Uhum. Então naquele momento quem produzia eles era a gente. Uhum. a gente. A gente encontrou a equipe que fazia o pati-pá. A gente cedeu todas as câmeras, o cenário. A gente fez praticamente tudo, entendeu? Pra eles começarem. E, inclusive, a gente ia fazer o site deles, a gente ia fazer tudo. Entendeu? É, a gente comprou o domínio porque a gente ia espelhar a nossa plataforma. Esse domínio é nosso há mais de um ano. Ele é nosso desde o começo do Podpar. Não, faz qu quase um ano. Tá pra vencer, na verdade. Tá pra vencer? É. Né? é. E aí. Eles inclusive... querem comprar? Não. não, não nem vieram falar. Cara, a gente com a quis gente. dar pra eles. A gente quis dar pra eles o bagulho. A gente ofereceu pra eles. Mas a gente ofereceu? Lá no comecinho, ofereceu, quando eles quiseram sair, pô. O, o foi eu, o Jean é... que me falou. Sério? É. Hum, e eles não aceitaram? É. Ah, por quê? Não aceitaram. Ah, mas aí foi por causa desse domínio que eles. Ah, é porque a gente pegou o domínio. Se você entrar aí agora podpar.conto, é aí que a gente pegou ah, zoeira. Ah, Vamos entrar. Entra aí, ah, entra aí. É ah, tá. Tá. Dá pra pôr na ah, tela tá. aí, Põe então, que a gente nem precisa mexer. É, é, é, põe, é. Põe, põe. Ah, e, e no, a gente aproveitou pra, pra colocar no, no, no site também um, <risos> o vídeo do Igão tiltado lá, pra todo mundo entender. O que, que é tiltado? Desculpa. Tiltado é completamente pirado, puto <risos> pra caralho. é tá puto, quando você tá deixou eu se emocionar. Tá chateado. É, ficou puto. Ah, isso daí tá é tá uma puto, versão antiga. antiga. A gente já, já atualizou Vai, isso ó, daí. o podcast do Brasil. Ah, não, tá ali tá ali tá ali tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, ah, tá ali, tá ali. tá desce? Desce ali, desce ali, olha ali. Esse play aí? É, Aperta isso, play, daí, isso, daí, isso daí é ele puto com por a que gente. Por que que tá preto ah, a tela? Tá... Caraca, não sei. Que Dá não pra aumentar a tela? Que... Show. Não. Vou agora, mano. Vou trolar, não. Belo bigode. 4 horas aí, zoado. Zoado tá o que, irmão? A fita é a seguinte. Desmerecem os nossos progenésicos. Os hum. nossos 24 horas, o Arraiar e o tanto de outros que. Bom, do Arraial eu não falei nada não. Do 24 horas eu falei que eu não queria fazer, pô. E tá tudo bem, cada um. É faz tipo, que pô, quer. eu tá maluco? Eu falei, cara, tá maluco? Só mais ficar. Faz, quando dá, começa a dar 5 horas de programa eu já tô querendo ir embora, porra. Uhum.